Galera, ó, hoje o serviço foi feito, velho. Negão, você quebrou. Não, quebrou o um... pau. Quebrou, pau, tu pau, viu pau, o velho. chefe lá, negão, você viu o chefe naquela hora lá, velho? Quebrou, pô. Não, não, não voltou nada. Não voltou. Eu não, não, não me permito cometer erros. Não sou eu, tá? Isso. eu também. Nós é. dois. Ele não põe a culpa em ninguém. Ele não tenta convencer ninguém que a culpa é da Carrie. É. Eu tô eu... passo ponto esperando. Eu voto em vocês dois. É?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 ficar naquela entrada. Você fez muito bem. Parabéns. Muito obrigada, gente. É. Isa e a Mariana fiz muito bem hoje. Nossa, parabéns pra elas. Elas fiz muito bem. Parabéns pra gente. Cara, uma coisa é. tipo um pandemônio total. Muito bom. Também. Aí, você. que Babilônia aquela estação, Isabela. Que Babilônia. Oh, e eu toda, eu falava assim, soltei a primeira mão. Acho que a pessoa ser muito arrogante, muito prepotente se achar, ela...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 se você é capaz de me soltar um quetutino, Alfredo. Sim, chefe. Carrie, você tá vendo o Zé Maria penando ali na massa se soltar no teu risoto, né? Não, eu ofereceu... Assumir ali, pene. de repente, o prato Sim. dele para ver se sai alguma coisa, você não pene. assume? Eu vou fazer pene Também pene. se encostou aí, né? No ah, risoto, eu tô não, fazendo não. a minha parte. Não. Se essa praça não sair, a culpa é dos dois. não Sim, é Sim, chefe. Tá O que você acha que merece o último doma preto? Eu acho eu mereci essa doma